Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin que teve uma resistência nessa LTB que eu mencionei para vocês nos últimos vídeos. A gente vai dar uma olhada aqui então em regiões importantes que o Bitcoin não pode perder para a gente retomar essa alta. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin. Vou fazer aqui um vídeo de hoje, aqui, análise mais de curto prazo, tá? Mas amanhã, sexta-feira, eu quero fazer uma análise mais completa aqui no canal, mostrando o médio e longo prazo, o que eu estou enxergando para o Bitcoin aqui para o final de ano aí, e também para 2022, tá, pessoal? O que eu vou estar mais atento aí, pro... até para mostrar para vocês pra o caminho que vai seguir também aqui. É, o canal, tá aqui, eu vou ficar sempre comentando pra vocês aí, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês o vídeo de amanhã, se eu tô mais bullish aí, ou bearish pro, pro médio prazo, tá bom? Vou comentar pra vocês sobre os indicadores, que eu tô de olho e é uma análise bem mais completa, vai levar mais tempo, mas amanhã eu quero ver se eu consigo publicar aqui no canal. Então, não perca o vídeo de amanhã, né? Se inscreva no canal, se você não tá inscrito, se você tá acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, deixa aquele like aí pra apoiar, que é muito importante mesmo, tá bom? E pessoal, só uns recados importantes aqui, ó, quem não baixou outra tani vai lá e baixa, tá? Esse terminal aqui vale muito a pena, são mais de 20 corretoras, os operarem aqui spot, tá bom? Então vou deixar o link aqui na descrição. Eu tô usando esse aqui terminal no meu dia a dia para operar aqui spot, tá bom? Gerenciar o meu portfólio também. E também tem a questão aqui de portf... do portfólio e relatórios fiscais, tá, galera? Então, vocês podem acompanhar também relatórios fiscais aí, então é muito completo aqui a ferramenta. eles estão montando aqui algo, né, muito que eu considero que é importante aqui no mercado, né, no criptomercado, tá bom? Que ferramentas que a gente não tinha antes, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui na descrição e queria parabenizar aqui os dois ganhadores uh, do canal aqui dessa semana, que ganharam cada um 250 dólares aqui em margem para operar na Prime SBT, tá bom? Então eu mandei aqui um, um recado ontem no grupo Telegram eu não comentei aqui os, os e-mails, né? só escondi os e-mails, mas os ganhadores ganharam 250 dólares cada um, tá bom? Então, se você foi o ganhador, aí, comenta aí no, no comentário aí do, do vídeo né? para saber que, que você, quem, quem ganhou esses, esse, esse prêmio aqui, tá você tem os e-mails mesmo. Então, cada um ganhou 250 dólares, se você quiser concorrer aqui também a, essa, a esse sorteio, Tá? Basta você criar uma conta e fazer qualquer depósito na Prime SBT e você está concorrendo aqui a esse sorteio. Tá? Tem que ser com o link aqui do canal, aqui abaixo também, para eles saberem né, que veio aqui do canal, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. O que a gente pode esperar aqui agora é o seguinte. Ó. Então, essa, essa LTB que eu comentei para vocês aqui, essa cunha que a gente tinha formado aqui, a gente tinha uma cunha né, com essa LTB laranja e essa LTB vermelha. Tá? A gente rompeu agora essa LTB vermelha para cima. Né? Então, temos sinal nela que foi um sinal, um sinal importante. Tá? Mas pra mim aqui, galera, pra gente poder voltar aqui, né, realmente a a ficar bullish com o mercado, né, de fato aqui, a gente conseguir de fato romper essa, essa região aqui do 57, 58, tá, essa aqui vai ser a região que realmente, daí o jogo vai, vai mudar de, né, um, uma tendência de baixa aqui no, no curto prazo, mas nesse de alta, tá, porque aqui foi o último toque que a gente fez nessa, nessa LTB aqui vermelha, tá bom, então essa região aqui de 57 é importante, inclusive aqui, se a gente puxar o, o a, também o... Fibonacci aqui, ó, topo fundo, deixa eu ver que essa região aqui, ó, do 58, 57 é a região de 68, tá, pessoal? Danada a região do 68 que a gente tem que conseguir, né, ficar acima... Para a gente conseguir de fato, aí, né, não fazer o nosso dead cat bounce, tá? Buscar regiões mais abaixo ainda, tá bom? Então, esse é o risco todo para o Bitcoin aqui agora, porque a gente tem, né, muita gente presa aqui, tá, galera, nessas regiões, principalmente essa região aqui, ó, essa, essa região aqui dos 57 aqui, vai ter muita gente presa mesmo querendo sair, tá? Com certeza. Eu sei que o pessoal até do canal comentou aí também né, que tá preso lá nos 60 mil dólares, então com certeza a galera vai querer sair no zero a zero, tá? Então aqui a gente vai ter muita resistência de venda, galera, tá bom? Então aqui nessas regiões aqui abaixo, que eu tô falando pra vocês aqui né, no, no curto prazo que eu tô fazendo eu tô comprando, pessoal, independente pra onde vai o mercado aqui agora, tá? Eu vou comprar aqui, até a região aqui dos 40 eu tô comprando, tá bom? Quanto mais baixo o Bitcoin foi, for, eu vou comprar inclusive ele não pegou aqui minha região que eu falei pra vocês a região dos 44.500 dólares, né? Que eu ia entrar ali com uma mão interessante, acabou não pegando tá bom? E... Mas, assim, eu estou comprando aqui nessas regiões para poder distribuir distribuir em regiões mais acima, né, galera. Onde o pessoal está preso, eu vou estar tá distribuindo junto com eles também, tá? Essa aqui é a minha estratégia aqui no curto prazo. E também a gente tem aqui, ó, no gráfico diário, tem 4 horas, para a gente pode ver também, tem essa LTA aqui vermelha, ó, tá? Então, aqui com certeza a gente vai ter uma resistência, provavelmente pode ter uma resistência aqui, né? para daí a partir daqui fazer mais uma pernada de baixa, enfim, tá? Então, assim, isso que eu estou vendo aqui na análise técnica para vocês, né, o Bitcoin, tá aqui nesse momento subindo sem sem muito, uh, sem volume, né, pessoal? Isso é um problema, tá? Então a gente não tem volume praticamente nenhum aqui, tá? Então isso aqui para mim me deixa com um pé atrás em relação a essa subida, mas aqui, ó, se a gente acompanha a região em aqui, ó, desse fundo até esse topo, a gente vai ver que a tá, Bitcoin tá, teve um suporte na região de 3.2, tá? Então isso aqui é uma região interessante né? Quem quiser aqui, né? Aqui é um pessoal que quer tá, entrar, que tá mais bullish com Bitcoin, é uma região de entrada interessante, né? Com stop, deve botar stop abaixo dessas dessas uh, LTA, LTA's aqui que a gente tem, tá? Porque a ideia, galera, quando a gente rompe essas LTA's aqui, que elas virem um suporte para a gente aqui, né? Então a gente tem duas aqui agora, nessas né? essa vermelha aqui, ó, e também temos essa amarela, tá bom? Então tá bem bem interessante mesmo. Uh, e eu comentei para vocês também uma outras outras LTAs. tem muita LTA aqui galera tá tem muita muita assim eu tenho os gráficos que eu faço aqui eu boto quando vou fazer meus trades para saber aonde entrar sair eu faço LTAs aqui sem parar mesmo para poder ver se não tô, não tô deixando de ver alguma coisa eu tento mostrar para vocês aqui no canal o que eu vejo mais de importante tá bom porque senão realmente fica um vídeo aqui totalmente poluído e enfim tá então aqui agora galera eu não gostaria de ver o Bitcoin perdendo isso aqui, ó, tá? Essa região aqui desse topo fundo. A região aqui, ó, essa região de 68, tá? A região dos 47 mil dólares, não gostaria de ver o Bitcoin perdendo, tá? Porque se a gente perder isso aqui, realmente a coisa fica complicada. E também, olha só, e o que, que é importante aqui? Eu vou até puxar um gráfico mais limpo pra gente tirar essas, essas, essas linhas todas aqui. Vamos puxar um outro gráfico. Olha só, aqui onde o Bitcoin tá, ó, galera... Se a gente puxar aqui desse topo aqui ó, até o fundo, a gente vai ver que o Bitcoin teve uma resistência aonde, galera? Onde vocês acham que teve essa resistência? Né? Quem acompanha meu canal, você sabe, né? Ó, topo e fundo, Bitcoin teve resistência aqui na região de 618, galera. Essa resistência aqui, ó, essa região, a danada dessa região aqui, tá? que a gente teve uma resistência de novo, que inclusive foi o topo anterior ali, né? a gente fez o topo anterior, então... Aqui é o risco todo, tá? Esse é o risco todo aqui. É, inclusive aqui, ó, essa região de 382 também, tá? É uma região de suporte, que é essa região de 47. Então eu não queria ver o Bitcoin, de novo, aqui perdendo. Tá? A região, Essa região de 618 aqui, tá, galera? Então aqui, ó, topo fundo, né? Tá? Essa região de 618 aqui, eu não queria ver, ver ele perdendo. Se ele perder isso aqui, a chance de a gente buscar um fundo até mais baixo aqui do, do, dos 45.500, tá? Vai ser bem grande, tá bom? Então... É, eu esperaria, honestamente vocês, galera, eu esperaria entrar volume aqui a gente romper para cima, tá para conseguir para buscar a entrada. Eu acho que mais conservador aí, tá? Porque a gente tá aqui numa, numa região de acumulação aqui ainda, a gente pode acabar fazendo aqui a um fundo mais baixo, tá? Apesar dos indicadores mostrando para mim que está aqui numa região é um pouquinho mais neutra que eu vou comentar aí para vocês, tá bom? Então tem indicadores aqui mostrando sinais bullish, outros outros bearish, eu vou comentar para vocês em geral aqui que eu tô mais de olho. Tá, então, aqui, ó primeira coisa aqui que eu estou uh, de olho aqui no mercado, né, olhando aqui, porque a gente está um pouquinho mais... Uh, alguns sinais neutros aqui. tá Em relação ao long-short ratio, tá, pessoal, aqui, vou até putear minha cara da frente aqui, Uh, a gente tem aqui, ó, long short Ratio deu uma subida, tá? acabou dando uma subida aqui, ó, a gente viu que foi buscar aqui a região de 1.8. A gente tem aqui, nesse momento, aqui a gente tem 60% dos traders na Binance estão uh, apostando na alta, tá? aqui com o Elize, que é esse outro site que eu uso. Aqui eu mudei, por exemplo, o Long Short Ratio, eu mudei aqui nas configurações. Esse aqui, é um, esse aqui é um site gratuito, vocês podem usar, uh, inclusive esse site aqui coinalize.net, tá gratuito você pode mudar aqui ó mudei long para percentual tá ele eu botei aqui quantos quantos cento dos dos traders na na na Binance estão em long e nesse momento aqui a gente tem então galera aqui ó na faixa de dar um abrir aqui mais ou menos a gente tem aqui na faixa você está muito bom de ver aqui esse até ver se eu consigo desenhar aqui um pouquinho melhor essa esse botar a cor diferente aqui tá fica um pouco mais fácil de ver Vou uh, botar aqui maior, mais forte. Agora dá para ver melhor, tá? Então, aqui, ó. Uh... Na Binance, nesse momento, a gente tem 62% dos traders na Binance, tá? Esqueci só olhando a Binance mesmo, uh, perpétuo aqui, a gente tem 62% em long nesse momento, que, para mim, é uma região de neutro para bearish, tá, galera? Não, não é bearish, mas é neutro para bearish. Mas, depois dessa queda toda que a gente teve do preço, né, o, o, o Open Interest deu uma subida legal, tá? Aqui é um, um sinal positivo. Eu gosto de puxar o Open Interest aqui, inclusive, da, aqui da do TRDR, né? Acho mais... mais uh... Uh, tem mais informações aqui pra gente. Tá, tá um pouquinho ruim de ver que eu tô no de 15 minutos aqui. Tem que até arrumar esse software que ele tá um pouquinho lento, não sei porquê. Tá, ele realmente fica bastante lento aqui. Eu tenho que ver por que, que tá acontecendo isso quando eu, quando eu tô gravando só, só. Tá, quando eu não tô gravando, ele tá de boa. Mas eu vi, a gente viu o, o Pinterest dando uma subida aqui, tá com o preço subindo também. Isso aqui eu mostro um sinal, um sinal positivo. E também temos aqui, pessoal, que a, a nossa Funding Rate tá. A funding Rate tá uma região, região aqui neutra então aqui por exemplo a gente viu lá em meados de janeiro, fevereiro olha só com a fund, fund rate estava lá em cima tá quando você que sobe muito galera quer dizer que as pessoas estão com né o contrato futuro do bitcoin está muito acima do preço spot tá então isso gera uma fund rate alta e agora aqui está numa região bem neutra aqui perto de zero na né, fund rate do bitcoin tá então isso aqui é um uma, um sinal neutro aqui para gente que que até neutro para bullish eu diria tá bom um... Então assim, galera, a gente tem sinais aqui que são, tão, tão sinais mais, tem outros indicadores que eu vou falar para vocês amanhã, tá? Tem o MVRV também que eu quero comentar para vocês, outros indicadores de sentimento também. A gente tem a uh, Bitcoin saindo das corretoras, tá? Muito Bitcoin saindo das corretoras. Vou comentar para vocês também sobre isso, complementando o vídeo que o professor Digar fez ontem, tá? Aliás, quem não viu o vídeo do professor Digar, vou deixar o link aqui em cima. Assista um vídeo que tá bem interessante mesmo da tá, galera. Então vale a pena vocês sempre ficarem de olho aí na análise de sentimento porque nesse momento aqui que a gente está aqui ó na uh, né, numa momento de indefinição do preço aqui acumulação o que mais o que é mais importante ficar atento realmente é a análise de sentimento galera porque aqui vai ser difícil da gente poder tomar decisões olhando aqui esses indicadores ou até mesmo esses indicadores aqui tá acho que a análise de sentimento pode mostrar pra gente coisas que a gente não tá vendo aqui nos gráficos tá bom o book de ordem tá bem interessante ó, o book de ordem a gente tem aqui ó bem mais uh, compra que venda um por cento tem mais compra tá dois e meio por cento a gente tem aqui bem mais compra tá então tinha 450 milhões de dólares conta 308 milhões tá aqui nos 5%, galera só 500 a gente tem 500 567 milhões contra 430 tá de venda então o book de ordem tá mais bullish, tá? Então a gente tá aqui no momento de uh, indefinição, galera, tá? Do, do, da, da, do criptomercado. Uh, diria até que no curto prazo aqui, uh, um pouquinho, um pouquinho bearish, tá? Eu diria, no curto prazo. Então, assim, não, não me surpreenderia o Bitcoin fazer, começar a, a ter uma... A, começar a, né, cair aí de preço, tá? Mas o que, que eu tô... O Outro sinal bearish que eu também quero comentar pra vocês, ó, que eu até esqueci de, ia esquecer de falar, é aqui a dominância do Bitcoin, ó, que tá, fez aqui um fundo mais baixo, tá, galera? Aqui foi, foi destacar esse fundo anterior aqui, fez um fundo mais baixo. Então isso aqui tá botando bastante medo aqui no, no, no mercado, tá, galera? Porque o pessoal tá... Todo mundo que tá posicionado em Bitcoins, né? É, desculpa, em altcoins, se posicionando em altcoins aqui. E esse não é o momento aqui, eu bato sempre nessa tecla aqui no no canal galera esse não é o um momento de estar tá se posicionando muito em altcoins não galera tá a gente tá num risco aí bem forte no mercado a gente tem que ver como vai ser a SP500 eu vou comentar daqui a pouquinho também a SP500 aqui no final do vídeo então galera esse não é o um momento de se, se, se expor muito mercado tá eu tô investindo em algumas altcoins aí mas vendo assim privada coisa assim por exemplo a gente teve o um lançamento aqui da teve um lançamento aqui da do Vlaunch galera esse, esse projeto lançou ontem né eu comentei para vocês que eu tô bastante bullish aqui o MM Crypto lá que é meu amigo ele tá inclusive lançando esse projeto aqui ele tá com vários influências dando apoio né e eu investi nesse projeto que saiu de três centavos para um centavo isso aqui é um uma plataforma de lançamento de, de projetos né inclusive tô valendo aqui de lançar o meu projeto dentro desse Vlaunt aqui tá tô conversando com eles lá eu vou comentar para vocês sobre o meu projeto assim que tiver as coisas prontas aí tá pessoal tô um pouquinho aqui tá tá, tá demorado as coisas mesmo Tá, esse é um projeto que eu tô bastante bullish com certeza aqui na minha opinião, vai subir muito de preço. Tá? Uh, mas também mostra aqui que as pessoas estão muito interessadas em comprar né, altcoins que estão lançando, jogos e coisas aqui que tem lançamento de jogo, play to earn. Né? Aqui, ó, olha só o que aconteceu com esse projeto aqui, galera. Foi de de três centavos para mais de mil, e mil quinhentos dólares, galera. 1.500 dólares, por aqui Quando eu olhei esse gráfico aqui, eu não estava acreditando. Pensei, né? Acabei ficando, ficando bilionário aqui por, por alguns, né? Aqui a gente teve praticamente, foi 15 minutos, né? Por 15 minutos aqui, eu me tornei um bilionário. Galera. Mas aí, enfim, não, acabou aqui. A... Aqui estou no gráfico logaritmo, né? Estou no gráfico logaritmo aqui, ó, porque senão não dá nem para ver o gráfico. Vou botar o gráfico normal. Aqui o gráfico normal, não dá nem para ver, ó. Nem para ver o que aconteceu, olha só esse candle aqui. Tá, então, realmente, o pessoal está extremamente bullish com altcoins, né? Mas eu investi nesse projeto aqui porque eu tenho certeza que esse projeto vai subir mais de preço aí, né? Os caras vão fazer um bom trabalho aí, né? O, o MM Crypto lá, o que ele toca a mão, cara, tudo, tudo acontece, o cara é incrível mesmo. Então eu fiquei bullish nesse projeto aqui, investi, tá? E tô apanhando o projeto também. Então se vocês quiserem conhecer, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês também na descrição do vídeo. Uh, com certeza, se vocês não, não saem entrando aí, tá? No projeto que esticou muito de preço, saiu de 3 centavos pra, pra agora tá em 1 dólar, né? Então galera mais de 30 vezes aí tá bom então eu eu, eu recomendo para vocês aí paciência tá mas é um projeto que se tiver uma correção boa de preço tá eu tô cogitando aqui de comprar mais tá bom porque realmente eu acho que vai ser aqui um projeto fantástico ainda mais se você vai, vai vai ter aí o Bitcoin subindo mais de preços aqui realmente pode explodir tá bom com a quantidade de, de pessoas que estão apoiando esse projeto tá então galera vamos finalizar aqui o vídeo olhando a SP500 porque aqui que tá o, o negócio tá Aqui que, tá, aqui que tá a, a, a resposta para gente aqui. Né? A SP500, olha só, a SP500 deu tá numa região de resistência aqui agora. né é, Hoje vai ser um dia importante também de poder ver como vai ser isso aqui. A gente não perder essa região é muito importante, que é a região dos 4.600 que está sempre falando esse assunto aqui. Né? Não, que, não quero ver a SP500 perdendo isso aqui. Se a gente conseguir, galera, retomar aqui essa alta e romper agora esse, essa máxima histórica aqui... né Daí a coisa vai ficar bem interessante para o Bitcoin, tá? Mas se a gente começar a perder força aqui, se preparem que o Bitcoin vai seguir junto, provavelmente. Então, eu acho que o Bitcoin também está esperando aí, né? Sinais do mercado, tá? Então, tem outros fatores que estão afetando aí, inflação, incerteza no mercado, enfim. Essa questão da do, do alta dos do juros que eles vão mexer, né? Lá para o ano que vem, mas será que isso aqui não vai ser precificado agora? Então, tem que ficar bem atento aqui nas p tá bom? Eu estou aqui de olho... De olho forte aqui nesse SP 500 e também no índice do dólar, galera. Eu comento para vocês aqui em todos os meus vídeos o índice do dólar também, que agora perdeu força, né, de novo, tá numa definição. Olha só esses gráficos, os dois gráficos são a mesma coisa, tá? Uma definição aqui do índice do dólar, né, e uma definição aqui da SP500. Então, a gente tá aqui numa decisão do que, que vai acontecer. Ou o mercado de ações vai continuar subindo, e isso vai levar também o preço do Bitcoin subindo, a subir, ou a gente vai ver o dólar ganhando força, galera, Tá? com aumento de taxa de juros, enfim, né, diminuição de incentivos, o dó pode ganhar força sim, tá, e fazer com que a mercado de ações caia aí, tá bom? Mas, se, nossa, honestamente, falando para vocês, galera, com essa questão do, do novo coronavírus, a Europa fechando e, enfim, eu acho que vai ser um pouquinho difícil deles... Eles uh, não, não continuarem aí tomando as mesmas medidas que já estão tomando aí no mercado, tá? A minha expectativa, pelo menos aqui agora, por enquanto, é ver até meados aí de abril, abril, maio, a gente vê aí o mercado dando uma subida ainda, tá? Essa é a expectativa no curto prazo, mas amanhã eu vou fazer um vídeo para vocês bem completo do que eu tô de olho aqui, tá, no mercado. Um, e a gente vai poder dar uma olhadinha aí em geral, tá bom? E também, galera, só comentando outra coisa que eu já esquecendo aqui no vídeo, né? O Crypto Fear Index aqui também deu uma, né? Esse aqui indicador que a gente começa sempre no canal, né? A gente está aqui na região de medo, mas ele deu uma subida forte ontem, né? Já, já corrigiu aqui, então para mim isso aqui seria é interessante de ver aqui voltando a cair para medo, né? Para a gente poder realmente ficar um pouquinho mais bullish com o Bitcoin, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Então, amanhã vai ter um vídeo bem completo no canal. Não se esqueça aí, tá? De, de não perder aí esse vídeo. Vou, vou soltar aí por volta das 8 da manhã. Então, deixa aquele like aí no canal. Se inscreva se você não está inscrito. E a gente se vê amanhã para mais um vídeo. Um abraço.